Ei, pessoal, ai, quero agradecer. O primeiro encontro do Projeto Sananda foi tão especial e forte. Não vou mentir, eu morri depois. Foi muita energia, muito processamento de dados, mas no outro dia eu já tava vivinha da Silva, né? Não conseguia nem pegar no telefone para responder tantas mensagens maravilhosas. Olha. Como prometido, o encontro vai ser uma vez por mês. Esse primeiro encontro eu não consegui gravar porque eu estava sem meu computador. Mas os próximos, certamente, eu vou passar o link, vou gravar. E aí eu coloco disponível aqui para ninguém perder nada. A gente falou sobre as formas de pensamento. Do porquê que a humanidade tem uma tendência a sempre ir no trágico. No drama, no pesar, no autoflagelo e na dor. E que na realidade a gente pode começar a suavizar tudo isso Não fingindo que exista essa realidade de dor Mas encarando com um novo paradigma Com o paradigma da sua origem, do seu lado amoroso Da sua forma mais positiva, trazendo um esquema mental mais positivo Lembrando que não é uma positividade tóxica Onde você vive num mundo... Uh... Inteiramente encantado, segundo os realistas, mas é verdade, você vive ah, num mundo encantado. <risos> eu adoro! Você vive, mas você entende o que é aqui fora e não nega. Nós fizemos uma dinâmica de ressintonização que foi extremamente forte. Na próxima, a gente pode repetir, ah, em alguns vídeos, eu posso colocar as dinâmicas, tá bom? E hoje eu vou ver. Uh, o que, que a intuição está correndo aqui, porque tem muitas informações vindo, então eu vou deixar uh, fluir. Bom, o que está me vindo aqui é que nós, o que, que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento? A gente está permitindo com que a força vital de quem nós somos, que essa força amorosa, que só é vida, que só é cura, passe pelo nosso corpo, sem as nossas criações truculentas, sem as nossas criações que aprisionam, né? então assim, todas as vezes quando você se deparar com uma criação sua versus a criação de Deus Pai e Deus Mãe, acredite, a sua vai estar ardida só, é, vai ser aquela dor que você fala, hum, ai, o que, que é isso, né, então o que eu recomendo quando acontecer esse tipo de coisa é você respirar profundamente e pedir imediatamente uma orientação. Deus Pai, Deus Mãe, eu me conecto agora com tudo que sou para me libertar daquilo que eu criei para ser apenas a sua criação amorosa. Eu solto, eu libero. Eu solto, eu libero, eu solto, eu libero. Vou dar um exemplo. Hoje de manhã, eu senti um algo no meu estômago, eu vi que era uma resistência vindo. Falei, cara, tem alguma coisa pegando forte aqui. E eu vi que eram as dúvidas humanas, eu vi que tinha um, um padrão de repetição de família também. Tinha várias coisinhas assim, rápido foi aparecendo. Eu falei, Não. E aí é curioso, porque... Eu tava de uma certa forma segurando no freio de mão. Eu tava assim, ó. eu Falei, mas o que que eu tô segurando? Parecia que eu tava segurando aquele sentimento que estava se manifestando, que precisava se manifestar. E eu fiquei naquilo. Eu falei, caramba. Mas eu vi que não era o lugar. Eu falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa que. Aí quando eu fechei os olhos e eu pedi essa ajuda. Que eu não estava conseguindo enxergar, rápido, foi instantâneo, veio assim, clareou minha mente, assim, ó. e aí só veio assim pra mim: não resista, não resista àquilo que você criou, não impeça de ver o que precisa ser visto, veja, se integre e ame. E quando eu fui permitindo, subiu uma onda de choro e eu ah, comecei a chorar. Falei, nossa, mas é aquela coisa de lavar a alma, ah, parecia um rio. Falei, gente, o que, que é isso? E chorava. E, e cada lágrima que vinha, eu via todo um rastro genético de antepassados, ancestrais, sofrimentos, tudo sendo expressados em mim naquele momento. É, se você não sentir isso e falar, mas eu estou chorando e tudo bem, não estou percebendo tudo isso que você está falando, também é uma liberação. Quando você libera e você se permite não ser o fortão, ou a fortuna, porque eu tenho que aguentar tudo, porque as pessoas... né você se rui a essa vulnerabilidade que existe em seu ser, esse momento do sofrer ou do reconhecimento, você vira o jogo, porque você não resiste mais a esses lugares que te incomodam e tudo bem, porque na verdade era um incômodo que você mesmo tinha criado, então você mergulha e você permite com que você se permite cair. Porque a queda faz parte do aprendizado. E quando você cai, você percebe toda a magia de estar no chão, de se colocar como o fraco. Porque de uma certa forma, a vida vem e te ensina uma outra maneira um lugar muito melhor porque a gente com a nossa criação acha que precisa ser o superman e que na verdade o nosso estado de superman é justamente chorar e falar o que está sentindo é abaixar a cabeça e falar eu, sou, eu estou numa fase imperfeita né? Deus pai, Deus mãe, perfeito e eu também sou só que eu não me lembro disso e nenhum de nós se lembra disso então é, é se dizer sobre essa perfeição pra gente em adentrar nesse molde natural da vida e entender que ele é verdadeiramente perfeito então o insight muito grande é que eu fiquei exatamente uma hora igual uma criança chorando e agradecendo tudo todos os momentos de maior dificuldade que eu já vivi na minha vida e vendo amor em tudo que antes, por arrogância ou prepotência, eu julgava fútil, raso, nada está errado. Todo processo é fantástico, todo processo tem a sua beleza, todo processo tem o seu começo, ele tem o seu fluir e ele tem a sua finalidade. Nós, mesmo quem esteja despertando, nós não somos ninguém para julgar, do porquê que aquela outra pessoa Não entende o que você está passando Porque aquela pessoa está no mundo Com uma outra finalidade Num outro giro Num outro estado frequencial Tão necessário quanto o seu Então todo nível de consciência É completamente necessário Então Você que está passando por uma revolução né, Nesse mergulho de lá Vai lá e aceita a resistência Ai, não estou com vontade de sair da cama, eu quero ficar... Fica lá. Respeita o seu momento porque você nasceu para se reparar. E sobre lidar com os familiares, sobre com todas as pessoas que estão num outro nível ainda, por que, que você não passa... E isso aconteceu recentemente comigo. Por que, que você não passa a ver com amor? Porque não é porque a pessoa não passou por determinada coisa que ela seja menos do que você. Ela tem o valor dela. Ela tem muito o que ensinar. A gente que precisa de um pouquinho de carinho e atenção para sair do ego e olhar com esses olhos de Deus. Se Deus que Ele está... Estivesse aqui Numa personificação, acordado, desperto Ele teria impaciência de falar com as pessoas Que estão num estágio um pouco menos avançado Ele iria brigar com todos os filhos Ia castigar todo mundo Como a grande maioria acha Por muitos dias eu tive esse vislumbre como se eu estivesse olhando com os olhos de Deus, cada criação, e é lindo, tudo que antes você julgava, criticava, tudo que antes era pesado, era só a nossa individualidade que Julgava, criticava Porque quando você olha Você vê ternura, você vê brincadeira Você vê diversão, você vê Que aquela etapa é necessária Igual uma criança que você fala Qual é o sonho da sua vida? Eu falo, é uma boneca, por é? Ai nossa, boneca é fútil Não, uma boneca não é fútil como um sofá não é fútil, como a roupa que você está vestindo não é fútil, como cuidar dos seus cabelos não é fútil, como um creme que você vai passar na pele não é fútil, como qualquer coisa que você sinta necessidade. Então você entende a verdadeira beleza do processo. Nas brincadeiras, os julgamentos vão fazendo assim, ó e os deveres também, e esses padrões, esquemas mentais começam a ruir, então a dica que eu passo nesse vídeo agora, é para você invocar a sua origem diariamente, quando estiver apertando, vocês já tem a percepção, quando estiver apertando, Seja a relação com pai, com mãe, qualquer pessoa, com o um esposo, com esposa, qualquer um, filhos no serviço, aquela pessoa que você tem uma rosga. Deus, eu sou você, nós somos um. Flua em mim com o seu amor, porque eu sou o amor e eu quero enxergar e me libertar. Deste padrão passado que eu insisto em manter em mim Eu não quero mais Respire em segundos Você vai ver a magia acontecer E constantemente É uma verdadeira beleza E se arder demais, e se pegar, se a mente acelerar Você precisa parar e de novo parar, e de novo parar, quantas vezes você quiser Mas você precisa invocar a verdadeira radiação da natureza Que é vida, que é cura, é saúde Tudo isso aqui que a gente está vivenciando é uma criação do homem É uma criação da mulher, é uma criação da humanidade Que insiste nesse esquema muito negativo Mas se a gente inverter os polos nós vamos começar a viver de uma outra forma. Porque toda a criação, toda vez que eu vou para fonte, do jeito que eu tenho visto, que eu tenho sentido Deus pulsar em todos os corações, você sabe o que que fala para mim, o que que vem forte. Eu só criei um mundo feliz para vocês serem felizes. Vocês só precisam usar o mecanismo da forma correta. E qual que é a forma correta? É pensar se aquilo é bom para você. Nós pensamos. Ou você age de forma automática? E hum? é aceitar. Isso aqui tá pegando por quê? Que me incomoda Deus, que eu veja ai, é um bloqueio respira pra força vital passar, respira pra vida passar pra verdade passar em você e não pra ficar preso de novo a esse esquema tão antigo de novo não existe castigo existe que você criou, é só isso, e de verdade gente, se você fizer isso, que é tão simples, você vai ver os lugares que você vai chegar, e olha, eu sei que tem um monte de técnica por aí e tal, e todas são fantásticas, mas gente, a melhor coisa é você parar e saber que Deus mora dentro de você. É saber que existe a sua forma de expressão aqui. E saber que você vive num mundo que foi criado por você. Essa é a verdade. Então eu vou pedir para você fechar os olhos. E começar a se conectar nessa ternura. Que eu tenha os mesmos olhos de Deus aqui agora. Que eu tenha a mesma forma de ouvir de Deus aqui agora. Que eu tenha a mesma forma de falar de Deus aqui agora. Que eu tenha os mesmos sentimentos que Deus tem aqui e agora. Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Sou Deus. Começa a perceber essa energia no seu corpo. Só percebe que ela passa principalmente ainda no estômago, que é onde a gente guarda tanta resistência. E ela vai subindo, vibrando no cardíaco e no topo da cabeça. estalando na sua região cerebral e também abraçando o seu corpo semimaterial porque quem dá vida ao seu corpo é o seu espírito então como é que vocês podem deixar seu cérebro te comandar sendo que quem dá vida ao cérebro é o espírito Respirem esta verdade. Respirem que vocês são a cura. Respirem que se você é a cura, logo foi você quem criou a doença. Respire que você é o amor, que foi você quem criou o rancor. Leve amor em seus rancores e se liberte todos os dias um pouco mais deste lugar que ninguém te impôs a não ser você mesmo. Um beijo na alma de vocês. Amanhã eu vou postar coisa simples para a gente ir se desenvolvendo e sempre usando os três livros como apoio vamos lendo simultaneamente mas por favor, se observem estejam aqui não se identifiquem com os pensamentos do ego observa como uma terceira pessoa ali olhando, olha fique presente invoque a presença divina e vejo as mágicas acontecerem. Eu amo vocês.